oportunidades se mostram muito maiores e por quê? Porque São Gonçalo consegue usando o conceito de amplitude jogando com jogadoras abertas pelo lado direito, pelo lado esquerdo ele consegue fazer com que o sistema defensivo do Calcaia as zagueiras ficam mais distantes umas das outras o Calcaia não pode jogar com as laterais espetadas porque a número 7 sobretudo do lado esquerdo aqui fica o tempo todo jogando, tentando jogar nas costas da Fafá pela lateral direita ou em cima das falhas do sistema da pouca mobilidade, principalmente da ajuda, sistema defensivo do carro.